orgulhos da gente né? ser agricultor. Uma paixão, a herança da família. Agora a gente deixa o conhecimento meu e ele vai usar a tecnologia dele. Né? Sou o produtor William Yamashita, de Primavera do Leste, da região Centro-Oeste do Mato Grosso. Eu utilizo a espada de... Há mais de 20 anos, desde quando foi lançado o Spider. Na região nós fomos primeiro a utilizar, mas antes era convencional. Hoje, por causa do glifosato, já tem plantas daninha mais resistentes. Né? Estamos começando a usar de novo o Spider para ver se controla mais um pouco. Né? É um produto que veio agregar devido ao problema dessas ervas resistentes. Que é o controle do banco de semente, colocar um modo de ação diferente, né? No caso do Spider. É muito bom, dá um bom, um bom resultado. A lavoura fica mais livre, de isso, né? Controla bem o buva, o amargoso. E no plantio de milho fica mais limpo para a gente plantar o um milho, né? Eu diminui uma aplicação de, de glifosato soja desenvolve melhor. Na lavoura no limpo, na colheita é mais aproveitável, né? produz mais. E para a colheita também, as máquinas não jogam fora. Né? Este ano, onde nós utilizamos Spider, observei que teve um ganho de 5 a 8 sacas a mais por hectare. E passando a spider, não, não nascendo ervas daninhas, aí adubo também, as plantas aproveitam mais. Né? Não vai ter mato competição, competição com água, com luz, com nutrientes. Spider é um produto muito bom que a gente já faz mais de 20 anos que estamos usando, que as lavouras ficam limpas. Né? É o melhor, hoje, produto pré-emergente para o controle de bulva e capim amargoso. É para passar a Spider que, que controla bem, né?